ó oh, gente, ó oh, meu pitbull, que vigia minha casa olha como é que ele é bravo, ó oh. ó oh. isso aqui tá nervoso, viu? ó oh. ó, oh, isso aqui tá bravo ó, oh, vou fazer que vou pegar a comida dele dá esse papazinho gostoso pro papai dá esse... Ai, ai. dá esse papazinho gostoso pra mim dá, meu filho ai, ai, ai quer me morder? Deixa a moça eu pegar esse biscoitinho gostoso, dá papai, dá pitibu bravo. Ele tá nervoso, hein, gente. E rosa assim, ó, chorando. Dá papai, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa, deixa eu pegar moça. Ai, ai, ai, deixa eu pegar. Eu vou pegar seu papá, olha, olha, eu vou pegar. Eu vou pegar seu papá, dá, tibu, dá pra esse bubávio? Rafa, vou pegar. Vou pegar seu papá. Mas, gente, mas como é babo esse menino? De... Quem topa de. Olha, olha, gente, o ser no papá dele? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Isso, gente. Ah, daí medo de um cachorro bravo desse, gente. Olha, tamanho não tem não, viu? Tamanho nem documento, né, meu filho? Mexe no meu papai pra vocês verem Olha você vê a cara dele, ó. <risos> ah, isso aí tá nervoso, viu? Você tá aí, defendendo seu papai. Tá certo, né, meu filho? Com Deus, gente.